Olá, amigos! Hoje vamos ensinar a fazer slime! Não é, Kika? Kika! Gostamos muito de brincar com slime! Portanto, vamos precisar de cola branca, 110 gramas de cola branca, não é? Vamos adicionar duas colheres de potalco. Potalco. Sem e é, é pacaco. Pacacos. Isso é para os macacos? Não. Não, então. O que é isso? Pó Pacato. Talco. Taco. Antigamente usava-se esse pó para meter no rabinho dos bebês. Mas a Kika não é desse tempo, não é? Cheira bem, mas. Então para que é que usas o pó talco agora? Para fazer slimes! Temos que mexer muito bem. É aqui que eu mexo. aqui que eu mexo? Vá, mas tens que mexer muito bem, senão isso sai do ponto. Vá, chama aí a mexer, senão isso sai do ponto, está bem? Dá-me é deste com os dedos. Mamãe, vamos é fazer. É isso! Mamãe, vamos é fazer. Vamos fazer o quê? uma colher de sopa de gel de banho banho ui, ui. Ah! <risos> uau uau cheira bem cheia hum. cheia cheia cheia cheia uai uai Faz é barulho! Faz barulho? Sim! Cafetiche! Uma colher de sopa de creme do corpo O corpo ah! Temos um emplastro Olha o emplastro Olha para o pai! Mickey! Mickey! Mickey! Tu do Mickey? É o teu amigo? Mickey! É não é que eu não vou com ele? Não, isso não é de comer, isso é de brincar. Eu pensei que ia ter tirar o voto do Goro contra a gente. <risos> Vamos adicionar uma colher de sopa de óleo -be -be. -be -be. de bebê. Óleo de bebê. -be. É óleo de bebê. É óleo de bebê. Cheira wow. mm -hmm. bem. Cheira bem? Sim. Uma luva. Não é a mão. É a mão que o pai fez na impressora, não foi? Oi, oi. É daqui. Kika. É da Kika. Oi, Agora vamos adicionar uma colher bem cheia de gel de barbear. Do pai! Uma! Ah! Não é gel? Sim! Oi, oi! Ah! Faz do dói! Faz do dói? Sim! Para, do para, para, do para, para, do dói! para, do para, não pode ser gel sim o pai não percebe nada Tem um imbigo nas maminhas. Sim. Ai que horror! mãe é deficiente então. É Agora vamos adicionar, pouco a pouco, o borax. Ah. Que é o que vai dar textura. A mãe que pôr. Espera, mãe tem que pôr. Porque isto tem que ser posto como deve ser, está bem, filho? Sim. Essa é uma okay. O quê? Uma está no meu jovem. O amigo é tua E nem mãe. que está na cabeça? Não, e bicha mãe vendo rua. Não não, não, não, não, não mexe, filha. Isto tem que ser devagarinho. Que agora é que vai dizer tudo. Se fica bom, se não fica. Não é boa. Não é, é A é é é Sério, Ricardo? Uma batata? Para que é isto? Uau. Uau, uau. Não é boa. Vai do dois. Agora vamos montar em cima da mesa. Sim. Vai do dois. Vai do dois. Mãe tá que mal. Alô. vamos colocando borax à medida que queremos a textura, Mama, mais olha. dura, menos Mama. dura. Mama. Olha. olha, já tens aí slime, não é? Mamãe, olha! Mamãe! Mamãe! É coração! Olha! Olha, tens uma mini! Cuecas Sim ah! São cuecas da avó É cuecas da avó? Qual é a avó? A avó de queques. A avó lena ou a avó filó? A avó filó Ai as cuecas da avó filó Ai as cuecas da avó filó ah! Ah! Ah! São muito grandes as cuecas da avó filó Sim ah! de... Olha, sabes quem chega cá a quinta feira? A avó vovô ela vai te perguntar com é as cuecas já. Tudo bem? ver que... a ah. nossa carta. Chuchu, chuchu. Olha. Até aqui, tá aqui. aqui, aqui. A nossa receita de borax deu certo. Foi Kika? Sim Deu certo Já temos um slime branco White White Não é? Ele, ele já sabe ah, ah, ah. já brinca chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu Vamos dar um tchau aos amigos Sim. Para eles irem fazer a nossa receita Está bem? Tchau amigos. tchau amigos Vamos continuar a brincar Não se esqueça do like E subscrever a nossa página Tchau, tchau.